olá olá olá oi pessoal tudo bem meu nome é vanessa e eu sou rafael e a gente faz parte do canal vitamina maluca e isso e a gente fala de autismo surtens e viagens e uma parte do canal está de férias e eu grava nada ai que dó né é que dó oh. é uma sorte porque se o Rafael estivesse de férias, com certeza a gente estaria viajando. E eu tô amando férias em casa. É, ficar de pijama, ver seriado, filme, nenívo e gravando o canal. Isso. Hoje você quer falar sobre o quê? Vamos falar sobre viagens, mas não é sobre divas. A gente vai falar hoje sobre perrengues. Opa! Bom, qual você quer começar? Vamos começar com uma história nossa que aconteceu no Canadá. Ah, já sei. É. Você fala? Fala. Ah, então tudo começou quando a gente tinha uma viagem para o México e o um Canadá. O México é muito bonito, é muito legal e estivemos lá, lá no dia dos mortos. Bem na data certa, na hora certa, foi muito divertido, muito legal depois nós vamos ao Canadá, só que quando a gente chegou lá, cadê a nossa mala, <risos> sumiu, desapareceu. Detalhe, no Canadá estava super frio Sim. e você estava de camiseta. Isso mesmo. E a gente tinha colocado a mala de mão dentro da mala e despachado. Sim, todas as nossas roupas de frio, as nuvens corro, moletom, as coisas que ela tinha arrumado para se proteger do frio Porque eu sou super friorenta Eu odeio frio Odeio com todas as minhas forças Esqueci de falar isso no vídeo sobre ódio É, isso E eu fui super preparada Eu comprei tudo que eu precisava para não passar frio E tudo sumiu Então Foi um transtorno Daí, enquanto a gente estava resolvendo o assunto Foi muito chato para nós porque a Vanessa ficou super mal, muito mal. <risos> ela ficou totalmente para baixo, ela não digeriu muito bem a notícia, o um escravio da mala, e ficar sem as roupas, as nossas expectativas ficaram frustradas. Imagina para mim, eu até que nem venho logo, mas ela, ela sentiu mais ainda um impacto. É, foi horrível, a gente teve que comprar roupa de última hora, e eu odeio comprar roupas, que não é a roupa que eu queria e não dava para gente pensar, e lembra o shopping no Canadá fechava super cedo, Sim. tipo 6 da tarde, umas coisas absurdas e a gente não tinha tempo, a gente passou a viagem indo no shopping tentando achar alguma coisa para comprar para não passar frio, e nós perdemos um bom tempo, não pudemos aproveitar, não pudemos curtir, eu ainda tinha um agravante, eu tava com muito medo de ficar gripada, doente, porque eu tinha o meu exame médico admissional no dia seguinte à nossa chegada no Brasil. Sim. E eu não queria fazer o exame doente. Exato. Foi horrível, mas a gente tirou uma lição. A lição e a dica que a gente dá é, meu, viaje com mala de mão. Só e tão somente só mala de mão. Exatamente. Porque depois daquilo, quase sempre passamos a viajar só com mala de mão, nós dois, cada um com sua própria marina, quando é, a gente... é uma mochila também. É, quando a gente foi até para Europa, a gente foi, eu, você e a mamãe, todo mundo Sim. com mala de mão, Sim. a dica para passar, para passar frio não, a dica para você viajar para frio na Europa e de mala de mão é compra roupa tecnológica, Sim. com isso você não vai ocupar muito espaço da mala, tudo é enrolável e compacto, cabe e você consegue ficar lá, a gente ficou uns 20 Sim. dias de boa com a mala de mão, Sim. e as roupas tecnológicas também você lava, pendura, no outro dia tá seco. É verdade. Você não precisa de uma camiseta, uma calça por dia. Não, mas mesmo assim ainda dá. A nossa viagem que a gente foi pra Rússia, eu levei só mala de mão e eu levei uma parte de baixo para cada duas partes de cima e ainda levei duas camisetas extra e coube tudo. Que Sim. O verão é fácil, porque tudo é pequeno, cabe, Sim. é de boa. É mesmo assim... Ela não deixa ficar preocupada com o piso da mala, Ela fica toda ansiosa, preocupada. Será que vai passar pela balança? Será que eles vão dar uma despachada? A preocupação fica. É, porque o meu desespero é... Eu não quero soltar a mala, apesar de eu esquecer a mala. Uhum. Quando a gente foi com a mamãe a Europa no fim do ano, eu esqueci a mala duas vezes, né? Uma, eu esqueci naquela entrada que você passa a sua passagem para entrar na área de embarque, eu larguei a mala, é. e a outra foi quando a gente na migração lá em Roma, quando a cara eu fiquei toda empolgada, olha que eu fui, eu já tava indo e a mala ficou. Pois é. E quem viu que a mala tava ficando foi a malinha, né? Foi, <risos> pois é. Ela pode esquecer as pontes, mas não esquece o porque tá gruntada. Só. <risos> Então assim, a primeira dica é essa. Vamos dar mais uma dica, uma dica bônus? Como é viajar com um autista, Rafa? Qual é a sua dica? Então, yeah, não gosta de ir ao banheiro, é, por exemplo, de par, de tipo McDonald's. Não, a regra é, se eu quiser usar o banheiro do McDonald's, eu vou cobrar um lanche primeiro para ter o um direito de usar. Ela não é do que tive que eu faço, <risos> ou seja, eu vou na maior cara de pau, eu consigo engrande boa, eu peço, posso usar? Pode, ela não funciona assim, então, eu hoje eu costumo verificar, a gente vai para país X, aí eu vejo, tem banheiro aqui? Tem, tem banheiro público? Tem, eu marco numa pina, eu, Coloca o um celular para ver aonde fica, aonde podemos ir, para a vizinha, pra gente não passar por nenhum problema. Porque a gente já passou, tipo, Nova York, eu entrei tão em desespero que eu falei pro Rafael que a próxima vez que eu voltasse, eu ia colocar uma fralda geriátrica. Até vou gravar isso. foi horrível, horrível. Você não acha banheiro lá? Não, praticamente quase nunca. Horrível. Eu nem sei como os americanos vão xixi. Eu sei como faz, eu não sei onde faz. Exatamente, <risos> eu acho que eles evaporam. Ok, é. É, agora Paris foi um lugar que a gente amou, porque Sim. Paris é cheio de banheiro público, automático, autolimpante, é super bom, lá. É, só que você tem que saber as regras de como usar esse banheiro, porque se você fizer é tudo errado, você fica preso dentro do banheiro enquanto é ele está am... lavando. Isso, exatamente. Você vai ter É. Ah, mas foi caos. Então, assim, eu acho que a dica é: meu, preste atenção no banheiro, leva tudo em mala de mão. E a minha dica é: para mim é super importante comida. Eu gosto de já ir sabendo onde são os restaurantes tipo self-service. Sim. Porque eu gosto muito de olhar para a cara da comida antes de comer. Então assim, eu não gosto de desses restaurantes à la carte que você escolhe e daí chega o prato. Porque se eu não for com a cara do prato... Pois é, é um problema. Então assim, quando a gente foi em especial lá para o Sudeste Asiático, a gente tinha que pedir a la carte, a gente combinou. A gente pedia, cada um pedia um tipo e daí eu podia escolher. E geralmente sempre a escolha do Rafael era melhor que a minha, então eu pegava Você dele. Você teve dois piriris. Tive, eu tive dois piriris. Mas isso é conversa para outro vídeo, porque agora é hora de dizer tchau. E aí, tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo, tá bom? É, se você ficou até aqui, meu, se inscreve no canal, tá bom? Curte, compartilha, comenta e me diz aí. Qual foi o seu pior perrengue em viagem? Porque todo mundo já passou algum, é impossível. Nós é, já passamos por alguns... O que a gente contou ontem foi só alguns, é. mas tem mais ainda. <risos> muitos, muitos e muitos. E tem perrengues dele, que eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Até mais. Tchau, pessoal.